graça e paz. Este é o devocional do segundo dia da campanha nacional de 40 dias de jejum e oração, promovida pela editora Batista Independente, cujo tema é, peregrinos, pés no deserto, mente na eternidade. O devocional deste dia, fala de uma verdade que precisa ficar no passado em nossas vidas. Preste atenção ao texto bíblico de Deuteronômio capítulo 15, versículo 15 parte A, onde podemos ler. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. Toda vez que você ler a palavra Egito, na sua Bíblia, deve-se lembrar que o Egito é o lugar da escravidão, física para os hebreus do passado, mas espiritual para nós em nossos dias. Agora, debaixo da graça de Deus em Cristo, somos novas criaturas chamadas para sermos sacerdócio real e nação santa. Porque Deus me ama, Jesus pagou o preço para me tirar da escravidão do pecado. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Mello, editor do livro devocional Peregrinos, Pés no deserto e Mente na eternidade. Pai bendito e amado, pela graça maravilhosa de Jesus eu fui salvo e redimido da escravidão do pecado em minha vida. Sou uma nova criatura. Livre para adorar e servir ao Senhor e ao meu próximo. Muito obrigado pelo preço pago na cruz. Reaviva em mim, ó Deus, a graça da simplicidade do Evangelho e traduza em meu coração todo o amor que o Senhor tem pela minha vida. Obrigado por seu amor e cuidado. Sou grato a ti por me conduzir pelo novo e vivo caminho rumo aos céus. Enche a minha vida com a sua virtude.